A vida é um sonho acordado, os sonhos contam histórias, a vida é feita de histórias e conta uma, sobre a possibilidade da gente mudar os rumos da nossa história pessoal. Tá, e aí, será que tem jeito da gente mudar os caminhos? É, da nossa vida, eu estou aqui num lugar bem agradável, fica perto de casa. É, pertence a, a uma igreja aqui de Itajubá e a molecada vem para cá de, de final de semana para fazer diversas atividades, é, é bem legal o lugar. Ok, mas aí então, é, será que, que tem como a gente se antenar do caminho de um caminho que não está legal para a gente e mudar esse caminho, como é que a gente fica sabendo disso? Aí a história que, que eu conto é que muitas vezes está tudo certo para dar errado. Ou está tudo errado para dar certo. É, dá um exemplo. De repente você está é, com, com os amigos conversando alguma coisa, aí vocês combinam de... a gente combina de, de fazer alguma coisa. Vamos sair no sábado? Vamos. 8 horas, ah, legal. É, vamos em tal lugar? Vamos. Combinado, combinado. Ninguém vai furar, ninguém vai furar. Ok, chega sábado, 5 para as 8, o telefone começa a tocar. Ah, sabe, não vai dar. Já aconteceu comigo, já aconteceu contigo. Né? Então, tá tudo certo e aí o negócio fura. O outro lado também é verdadeiro. De repente você está com os amigos, conversando. Aí alguém fala, oh, vamos, vamos ali na lanchonete tomar um café. E levanta todo mundo, sem combinar nem nada, e todo mundo vai fazer o um negócio. Já aconteceu as duas coisas. Né? Então isso pode ser um, um indicativo para a gente. A gente está caminhando, a gente está fazendo qualquer coisa na, na nossa vida. Né? Estudo, trabalho, namoro, seja lá o que for. E, e a gente vai caminhando e o trem trava, a coisa não vai, né? Um monte de obstáculos vão chegando no, no nosso caminho. Aí talvez seja o momento de dar uma paradinha, dar uns dois passos para trás, né? Para ter uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo. Então tomar uma decisão. Não estou dizendo que isso é certo, nem que é errado. É, eu Estou dizendo que muitas vezes o caminho que a gente está trilhando pode não ser o melhor caminho para a gente naquele momento. E o oposto também é verdadeiro. De repente tudo parece que é impossível. Pô, não, não, não vai dar, nem começa, mas você começa a caminhar, e aí as portas vão se abrindo, o terreno vai ficando plano, tudo vai ficando fácil para ser feito. E aí é a vida indicando para a gente que naquele momento o melhor caminho é aquele. Faz sentido? Tem um outro lado dessa história também que pode ser bem interessante. Que é esse é um caminho mais longo, a pergunta pode ser, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou no caminho mais adequado para mim mesmo? E outra vez, não é certo nem errado, nós não estamos falando de certo e errado, não estamos falando de caminho certo e caminho errado, nós estamos falando de caminhar do caminho mais adequado para cada um de nós naquele momento, só que agora eu estou estendendo um pouco mais, né? pensando no caminho de uma vida inteira. E aí o que, que a gente pode fazer? Eu fiz isso anos atrás. A gente dá uma estilingada para frente mentalmente e se pergunta, eu continuando nessa toada Daqui 5, 10, 20 anos, aonde é que eu vou estar? E aí a gente sabe a resposta. E aí a segunda pergunta é: Eu quero estar nesse lugar para onde eu estou indo? Se a resposta for sim, está tudo bem. Se a resposta for não, para. Para. Para, dá dois passos para trás e redireciona seu caminho. Outra vez. Nem certo nem errado. Né? É para você. Então, para mim. Então, eu fiz isso quase 20 anos atrás. De repente, eu estava morando num lugar, olhei para a minha vida, né, e me perguntei, pô, continuar assim daqui 5, 10 anos, onde é que eu vou estar? Tá? Não gostei do que eu vi. Não achei legal. Não queria aquilo para mim. E o que, que eu fiz? Mudei radicalmente o rumo da minha vida. Foi fácil? Uh -uh. Foi não. Faria outra vez? Aham. Uh -huh. Sim. Mas essa é uma outra conversa para um outro dia. Forte abraço!